Tô vendo, viu? Você passar no meu vídeo sem me dar coração E sem deixar um oizinho. Eu tô vendo, viu?